Ora muito boa tarde, e temos aqui uma encomenda do amigo Chad PT, o amigo Milton, então vamos abrir para ver que surpresa é que ele tem aqui, ora bem, isto tem aqui uma coisa relativamente pequena, eu não faço a mínima ideia como é que isto se abre, vou tentar por aqui, Aham, ele é especialista em caixas, não é amigo Newton? Olha lá, o que é que tem aqui? Vamos ver o que é que ele se vê aqui? É um autocolante? Ai que isto não quer sair. Também não quero partir isto, não é? Mas eu já vi mais ou menos o que é que é isto... Olha lá! Tem aqui uma cartinha, parece-me. Chave PT. Olá companheiro, é com muito prazer que te envio este presente. Não está na melhor qualidade porque foi das minhas impre... das minhas primeiras, foi das primeiras das primeiras impressões que fiz. Pronto, tem ali um erro. Andava a fazer afinações na máquina e aproveitei para presentear os meus amigos. Faltava acabar umas coisas neste projeto, nesse projeto, mas o meu tempo não é muito, infelizmente. Não tens tempo? Eu já te disse porque é que tu não tens tempo! Se tu tivesse um software de jeito para te controlar aí a tua produção... Espero que gostes! Apaga a luz, coloca uma luz por trás disso e deixa a magia acontecer! Abraço e não te esqueças de filmar! <risos> Cumprimentos, chá de PT! Passa no canal do KTM Laranjinha, Duarte PC, Orange Rider Algarve e Outsider! Já agora não te esqueças do meu! Claro, pá, foi, foi logo por aí que eu comecei, o chá de PT! Para ver as suas reações e o presente de cada um. Ou seja, tenho que passar por estes canais. Do Laranjinha, do Duarte, o amigo Duarte da Madeira, Orange Rider, Algarve e o amigo Outsider. Bem, vamos lá ver então o que é que é isto. Cá está, por isso é que eu dizia que ele é especialista em cartão, porque ele tem um negócio de cartão que é a Martel Produtos para Embalagem. Okay? Por isso, se quiserem, fiquei o patrocínio. Estás a ser fino! Estás a ser fino! Orange Rider. cá está. Os autoclantes do amigo Orange Rider. ele tem repetidos. eu também tenho repetidos. um dia vou fazer um vídeo dos vídeos repetidos. tenho que arranjar. dos, dos autoclantes repetidos. tenho que arranjar um spot aqui em Braga para colocar todos os autoclantes que eu tenho ali. tenho tudo separado numa caixinha. Hum, são muitos, espetaculares todos. Alguns se calhar já nem fazem vídeos, mas é sempre fixe ter aquilo, nem que seja para recordação. Vamos lá então, ver o que é que temos aqui. Cá está, olhem que lindo. KTM, laranjinha. Olhem que lindo. Uhum. Ou seja, isto é suposto apagar a luz e ver o que é que acontece. Espetáculo. Pá. Isto é feito em madeira. E aqui, como é... Como tenho aqui, menos profundidade, a luz vai passar, já estou a imaginar! Bem, eu vou acabar este vídeo, e depois, os 20 segundos finais, vai ser a ver isto com a luz, está bem? Bem, maltinha, espero que tenham gostado, até ao próximo vídeo, está bem? PEACE AND LOVE! Fui! Espera, espera, espera, espera! espera. Ah, não sei se estão recordados, mas o amigo Milton, já me tinha feito uma vez, este placar, vejam lá bem! Olhem para isto, eu vou pegar aqui assim na, na câmara... Olhem para isto que espetáculo isto é, não é? Lindíssimo! É um orgulho que eu tenho isto aqui assim, sempre na sala, todos os dias olho para isto. Estou à espera é que o YouTube mande a placa dos, dos 100 mil. <risos> Mas para o pessoal tem que ajudar. Bem, maltinha, agora é que me despeço, está bem? Vá, não tenho mais, peace and love, fui!